Ronaldo, como vai? Ladies and gentlemen, we are about to land at Cristiano Ronaldo Airport in Funchal, the local. Portugal é a capital do arquipélago da Madeira, um conjunto de sete ilhas a cerca de mil quilômetros de Lisboa. É uma região autônoma de Portugal, ou seja, tem governo próprio e uma assembleia legislativa. Essa paisagem montanhosa vem da origem vulcânica e é uma das principais características do arquipélago. Conhecido também pela sua música, seus bordados, suas flores, o vinho e por um de seus mais célebres nativos, o um jogador de futebol Cristiano Ronaldo. Agora sim, certeza de que chegamos a Funchal a estátua do Cristiano Ronaldo e a placa. Nascido na Madeira, melhor jogador do mundo. E fica aqui em frente, olha, o museu do Cristiano Ronaldo. E ali em cima é o hotel, ó, o hotel do Cristiano Ronaldo. E embaixo é o museu e a estátua. Mostrando para algum fã. Mostrando pelo vídeo do celular. Atração aqui, ó. <Susurra> muito bacana aqui de Funchal é que andando pelas ruas antigas da cidade, você repara no comércio, olha, são lojinhas de comércio local, não aquelas lojas turísticas que a gente vê em praticamente todas as cidades que vai, né? Aqui não, aqui olha, é lojinha para o pessoal daqui mesmo. Vai é uma cama, ou algum móvel, temos! Impressionante, as lojas tem de tudo. Tem bolsa, tem produtos de higiene, tem óculos, tem pochete, tem roupas, várias roupas. Enfim, o que você precisar, você resolve numa loja só. Ótimo! de sair dessa lojinha aqui na Madeira e ela falou que faz uma gracinha se você comprar tantas coisas, ela faz uma gracinha Aqui pra gente é um agradinho então vai anotando aí as palavrinhas diferentes chegar a um restaurante, de repente vão te oferecer o bolo do caco de entrada, você vai falar, mas é bolo de entrada? na verdade é isso aqui, olha é um pãozinho com uma manteiga de alho, ó que gostosinho hum, a cara tá ótima, vamos ver hum, pão é bom, a massa é boa e manteiga com alho Vamos combinar que não tem como ficar ruim, né? Recomendo. A cidade das flores. Gente, olha que delícia! Vamos embarcar agora em um veleiro para conhecer o entorno da ilha de Funchal. Esse é um passeio super tradicional para quem vem aqui visitar a Ilha da Madeira. Pode ser um passeio para ver baleias e golfinhos, um passeio em torno da ilha ou então para ilhas próximas daqui. O barco pode ser um veleiro, um catamarã ou até uma nau portuguesa dos tempos dos descobridores. Vamos nessa? a gente dá sorte de ver as baleias e os golfinhos. Baleias e golfinhos, então ficam preocupados em achar. Olha, achamos aqui uma tartaruga. Tanta coisa para explorar, tanto lá quanto lá, em alto mar. Estamos aqui desbravando o mar na Ilha da Madeira. Eu e o marinheiro português. Olá, <risos> que legal, gente.